Olá pessoal, na última aula a gente ensinou como que a gente consegue instalar o pacote multivariate análises aqui dentro do R e nessa aula a gente vai aprender como que a gente ativa esse pacote aciona aqui o manual e como que a gente consegue utilizar a primeira é, principal função dela que é uma que a gente calcula de medidas de dissimilaridade é, então iniciando aqui, né, a partir do momento que vocês instalaram o, o pacote, na última aula a gente já ensinou isso, nós podemos então ativar esse pacote. A gente consegue ativar com a função out é, library né? Então a gente escreve o nome aqui do pacote, dá um ctrl enter e nesse momento nós já temos o pacote aqui então disponível para utilização. É, se nós quisermos ver o manual dele eu posso colocar uma interrogação, né coloca aqui o um nome do nosso pacote e abre aqui, então, o um manual, onde a gente consegue ver tranquilamente como que a gente consegue utilizar cada uma das funções. Nós temos aqui embaixo um índice, e vindo aqui em índice, a gente consegue ver né, várias funções e dados de exemplo que a gente tem dentro do pacote. É, a primeira que nós vamos estudar é essa daqui, ó, distância. Aqui dentro dessa, do manual aqui, dessa função, a gente consegue ver como que a gente utiliza e é muito fácil. Né? Ela possibilita a gente fazer, obter medidas de similaridade para dados quantitativos, a gente tem aqui distâncias euclidianas né? em diferentes variações, aqui, distância de Mahalanobis, é, para dados quantitativos a gente tem aqui frequência de coincidência, de discordância, é, para dados qualitativos a gente também tem várias opções aqui de dados qualitativos binários. E temos aqui também né, a possibilidade da gente obter dissimilaridade pelo índice de Goa. É, uma forma de nós verificarmos como que nós precisamos entrar com os conjuntos de dados é acessando aqui o nosso arquivo de exemplo. É, então eu vou abrir aqui e nós vamos fazer exemplo por exemplo para a gente ver como que nós precisamos configurar o nosso pacote é, aqui para obter as medidas de dissimilaridade primeiro exemplo nós vamos ver para dados quantitativos né? então, é, quando eu dou um ctrl enter aqui em data abre parênteses dados.media a gente vai abrir um arquivo de exemplo dentro desse arquivo de exemplo a gente consegue ver como que o nosso conjunto de dados deve estar é, aqui nós temos então os nossos indivíduos temos 10 indivíduos e tem as variáveis respostas aqui na coluna se nós vamos fazer uma análise considerando dados quantitativos, todas essas colunas devem ter apenas números. Né? Não pode ter letras, não pode ter o um fator, tem que ser obrigatoriamente números. Okay? É, e o nome das colunas, o nome dos indivíduos, não deve estar contido nesse conjunto de dados. Você até pode colocar o nome das linhas, né, row names, igual o nome dos tratamentos de vocês. Mas dentro dessa matriz aqui, para a gente entrar com ela dentro da nossa função, é... ela não pode conter o nome dos tratamentos. Deve conter apenas números aqui no seu interior. Então, é... veja só. A partir dessa nossa matriz, com os nossos dados de cada um dos nossos indivíduos, nós conseguimos estimar a distância euclidiana. Né? É, para isso, basta nós colocarmos aqui como primeiro argumento o nosso conjunto de dados, que é esse dados.med, e o nosso segundo argumento, o método que a gente quer utilizar. O método a gente pode colocar diferentes valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e cada um deles vai nos retornar né, uma diferente medida de dissimilaridade. Então aqui para a distância euclidiana, só colocando esse valor aqui, o número 1, um, a gente já tem a matriz de dissimilaridade. Se eu quiser a distância euclidiana média, é só colocar ali o né, um método igual a 2, método igual a 3, distância euclidiana, quadrado da distância euclidiana média, padronizada, padronizada média. É, temos aqui também né, o quadrado da distância euclidiana padronizada média e... Para nós obtermos a distância de Mahalanobis, que a gente já falou que é muito legal, é uma outra aula, né? lá na playlist Curso de Análise Multivariada. É... Nós utilizamos essa distância de Mahalanobis em situação onde a gente tem um experimento com delineamento estatístico e, consequentemente, a gente consegue estimar matriz de variância e covariância residual. Então, para a gente obter essa matriz de variância e covariância residual, a gente pode utilizar uma função chamada MANOVA, vou explicar ela daqui a pouco. É, e temos aqui alguns arquivos de dados, né? ou melhor, esse, essa MANOVA nos retorna a média, uma matriz com a média dos nossos tratamentos. Vou dar um CTRL e Média aqui para a gente ver. Então a gente tem as nossas variedades e tem aqui né, as nossas variáveis respostas. O CRE a gente também consegue é, extrair a partir dessa função MANOVA, onde a gente tem que a matriz de variança com variância residual e. Utilizando aqui o nosso método igual a 7, que é a distância de Mahalanobis, e colocando o COV como sendo a nossa matriz de variância com variância residual, ela já nos retorna aqui né, a distância de Mahalanobis. Essa outra distância aqui, de Collie-Rogers a gente consegue obter né, com a nossa matriz de média, colocando o método igual a 8. Então, já apareceu aqui. Então, para dados quantitativos, a gente viu aqui oito diferentes medidas de dissimilaridade, como que a gente consegue obter elas aqui dentro do nosso é, pacote. Nós podemos ter também dados binários ou multicategóricos. Né? Vamos olhar aqui um exemplo, onde a gente tem dados categóricos, é, só para a gente ver o que, que tem dentro do nosso conjunto de dados. Nós precisamos ter... Né? É, dentro das nossas colunas, as nossas classes, que podem estar sendo representadas por números ou por letras, né, o texto, é, onde nós vamos conseguir verificar então a similaridade, ou melhor, a dissimilaridade entre os nossos indivíduos. Então, a gente sempre vai colocar aqui nas colunas, ou melhor, nas linhas, os nossos indivíduos, na coluna, as nossas variáveis respostas. Lembrando que a gente não deve colocar o nome dos nossos indivíduos, ou né? o nome dos nossos tratamentos, aqui, né? entre uma das nossas linhas, né? na hora de colocar ela aqui dentro da nossa função. Então, se nós quisermos obter a nossa frequência de coincidência, como medida de similaridade. Basta nós utilizarmos os nossos dados CAT é, e colocar aqui o um número 9, né, já que a gente quer fazer aqui o nosso método 9, que é de frequência de coincidência. Dando CTRL ENTER, a gente já tem aqui o resultado. É, se a gente quiser a medida de discordância, que é né, uma medida de dissimilaridade, a gente coloca o valor 10. É, nós podemos também é, fazer, utilizar essas mesmas funções... Para quando nós temos aqui dados binários. Eu vou abrir um arquivo de dados binários, só para a gente ver como que a gente configura ele. Nosso conjunto de bancos de dados binários, em cada uma das colunas, a gente só pode ter o valor 1 ou o valor 0. Né? E tendo um desses dois valores aqui, para cada uma das nossas variáveis respostas, a gente consegue estimar a nossa medida de dissimilaridade. O raciocínio é o mesmo, a gente não pode ter nome de tratamentos aqui dentro da coluna. Né? Se a gente quer colocar nome de tratamento, a gente coloca ele aqui no nome das linhas, utilizando aquela função RON ok? É, continuando aqui então, vou dar um CTRL ENTER e a partir dessa matriz aqui ó, de dados bins utilizando 10, a gente conseguiu estimar uma frequência de discordância. E se estimar uma outra medida de similaridade que é o índice inverso dessa matriz de coincidência, né? A gente coloca aqui design 11. Então são diferentes formas aí que a gente tem, né, para a gente estimar as nossas medidas de dissimilaridade para dados qualitativos. É, no caso mais específico aqui de dados binários, nós temos aqui várias medidas que podem ser utilizadas. Algumas delas são muito legais para a gente utilizar. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com marcadores moleculares uma a dissimilaridade de jacquard, de sorense disse, tem várias outras aqui legal. E o o mesmo. Né? Temos aqui o nosso arquivo de dados, dentro desse objeto chamado dos dados bins, e é, em função do método que nós vamos colocar aqui, o número 12, 13, 14, a gente vai ter uma dessas medidas de dissimilaridade. Então, aqui é o do índice jacquard, né? sorense disse, e por aí vai. E para finalizar, nós podemos ter uma situação onde a gente tem dados mistos. Né? Desde o mesmo experimento, a gente pode ter dados quantitativos e dados qualitativos. Como exemplo, nós temos esse conjunto de dados aqui chamado dados mistos, só para a gente entender como que a gente precisa configurar nosso conjunto de dados. E a gente pode fazer assim. Veja só. Uma linha para cada um dos nossos indivíduos. As colunas são as nossas variáveis respostas. É, nós não precisamos preocupar com as ordens que vão estar né, as nossas variáveis, basta nós virmos aqui e colocar 1 um ou 0 para as nossas variáveis que são binárias. Para as nossas variáveis quantitativas é só colocar aqui os números das nossas variáveis quantitativas. Se é qualitativo multicategórico, né? por exemplo, cor a flor a gente pode ter branco, amarelo, vermelho, né? diferentes classes, basta escrever aqui direitinho, né Abre de crescimento, números de produtos é quantitativo, pelos... Pelos, ele tem duas classes. Tem pelo, não tem pelo. Né? Aqui, só pelo fato de a gente ter duas classes, o R já vai entender que isso daqui é binário. Né? Então, a gente não precisa necessariamente ter 1 um e 0. Eu posso escrever sim ou não, vivo ou morto. Né? E o R vai considerar ele como sendo binário. E, dando um Ctrl Enter aqui, considerando o nosso, nosso método 12, a gente vai ter a... Medida de dissimilaridade de Goer. Né? Então está aqui. E a partir dessa matriz a gente consegue fazer dendrogramas, agrupamento de coisas coisa que a gente vai aprender nas próximas aulas. É, então é isso, pessoal. A gente aprendeu aqui uma função bem legal, que é essa função distância aqui do nosso pacote. É, se inscreva no canal e acompanhe aí as nossas playlists, né? curso de análise multivariada, para vocês aprenderem um pouco sobre a teoria que a gente tem por trás de cada uma dessas metodologias, e também a playlist pacote Multivariate analysis, né, onde vocês vão conseguir verificar todas as funções que tem dentro do nosso pacote, como que a gente consegue utilizar elas, beleza? Então é isso, até a próxima aula, se inscreva aí no canal.